Olá sou Maurício Mococa, vou fazer um vídeo para você e mostrar como funciona as varas ione e são duas varas, Ela, a hora que elas acham alguma coisa elas cruzam. Meu amigo Edson aqui que vai fazer a câmera mesmo. E apresentar apresentadas elas Primeira coisa, as duas varas para baixo você deixa as duas mãos na escadeira já, e deixa elas, elas em torno de 25 a 30 centímetros tá aberto é, quando elas encontrar alguma coisa elas vai cruzar e tudo que elas achar elas vai elas vai pegar é alumínio é ferro é metal se achar um papelzinho alumínio ela cruza já tem um papelzinho embaixo ela já cruzou é um alumínio então não vamos ignorar que ele está em cima do chão Vamos ver para aquele lado que está apontando, está apontando para frente, para o lado do rio. É uma coisa que está linda. Né? Pé aí de baixo, ó. tem um papelzinho, pra ser iluminado também Vamos ver aqui, é, tem alguma coisa aqui mais barato. Vamos cavar aqui, vamos ver. Faz esse banquinho. com esse arraso, né? Tem um prego nessa tábua. Certeza. Certeza. É fofo. Ô louco! E é grande, hein? Hã? E é grande o toco. E é grande o toco. Ela tem prego nela. Vamos dar uma olhada assim em cima dela mesmo. O prego, né? Achou o buraco do prego né? aí, ó. Olha o buraco do prego. Né? Olha o buraco do prego. os prego, né? O prego. Prego, prego. Tá prego. Olha o tamanho do toco, <risos> O prego achou. Põe lá no buraco pra mostrar que não Olha, tem mais nada. Tem Tá, uma coisa aqui? Não. É prego se achar, ele puxa. Ah, tá... O prego tá no toco. Ah. Ó, o buraco aí, tá afundado. Ah, Bom, tá valendo. Pelo menos achamos um toco. Cheio de prego. Foi no bolso aí que é pra guardar de relíquio. Cheio de prego. Bom, vamos deixar essa barra de coisa aqui, senão vai pegar ó. Vamos pra frente aqui agora. Volta aí, ó. Pedindo pra entrar lá dentro d'água. aí nesse arrema aí tem alguma coisa. Vamos ver. Tá pegando a tua chave, eu acho. Não tá, ele pega na antena, na ponta da antena. Ó, é, acho que é a minha chave que pegou mesmo aqui. ó. Uhum. Vou tirar essa chave mais pra um lado aqui. O bolso. Umas minutos aí. Cadê o que Cadê o que O banquinho que tá ficando atrás, ó. Vamos buscar. Bom. Só que eu achar alguma coisa, eu busco, quero Quer dizer pra vocês, ó. Esse aqui não deixa nada. Se tiver de coisinha pequena, só que ele tá marcando pra frente. Facão. Tá pegando... Facão. Tá pegando o facão já lá na frente. Tá mortando o facão. Está cruzando. Tá cruzando alguma coisa aqui embaixo. E aí. É. Banco. Traz esse banco, peraí. Os cachos de banco está lá atrás, ó. Eu acho que tem. Aqui tem que ter rodo, escala está encerrado aqui. Thank right. tamanho de uma água. Ah, é. uê! e não tinha, não, mas. ó. Não é agora? E agora, marquinha. Pode ser com a tampinha. Pode ser com tampinha. ignorar isso, não? Aham. Uhum. Aham. Esse aqui paixão, porque tu acha que é chumbada. Ele é da pequenininha. Por aí. Como é que tu vai achar uhum. Bom, esse é melhor ainda deixar quieto. Vamos caçar outro. Uhum. Tampinha. Com uma tampa. E ele vai cruzar em cima dela. Ó. Ó. Só ah, pega aquela tampinha que nós achamos. Aquela aqui. É? Vou <coughs> mostrar aos amigos é o seguinte Eu joguei uma tampinha dentro da água Então vocês vai ver que a antena Vai, vai, vai virar pro lado daquela tampinha Que eu joguei lá Ela já virou lá dentro da água Eu vou caminhar a água ó, ó, vocês vai ver que ela cruzou Bem em cima da água, ela tá lá embaixo se Não sei se a câmera tá pegando ela Vou andar para trás A antena vai voltar, ó a antena voltando sozinha, abrindo de novo Ela abriu os 25 centímetros Agora eu vou caminhar reto nessa tampinha agora olhando pra você ver na, na antena Olha lá, pegou em cima A antena já cruzou A tampinha tá aqui embaixo Agora eu vou tirar a tampinha daqui Agora eu vou lá no mesmo lugar Ó, vai ver com a antena Pra nem se mexer mais já está procurando outro lugar. Ó. As antenas tá estão tá dentro do rio lá. em cima. Já tem alguma coisa lá. é uma aliança perdida. Alguma coisa perdida que está lá. Só que não dá para entrar lá. A tampinha está aqui no chão. A gente vê que a antena está certinha. Agora eu vou para em cima da tampinha. Ela já cruzou. Cruzou a antena. Tá certinho lá na, no, no vídeo, a antena cruzando Se vai passando, a antena vai abrindo Então vamos caçar mais um Que eu acho que já está quase na hora de encerrar esse vídeo Outra coisa que eu quero dizer para vocês Há muitos vídeos que eu tenho visto aí, o pessoal caçando água com vara Vara iônica não caça água Ela não detecta água Você pode andar dentro do rio aqui, que ela não vai detectar o rio Não vai detectar água nenhuma então é o seguinte, se tiver alguma coisa de ferro dentro do rio ali, a coisa que ela vai fazer é cruzar. Aí ela cruza. E se não tiver nada, ela vai ficar daqui, igual tá aqui. Ó. Você vai andar o rio inteiro com ela assim, não vai achar nada. Mas se tiver ouro, se tiver alguma outra coisa, diamante, o que tiver, de outra coisa. Ela indica o rumo que tá. Por exemplo aqui, ó, ela tá me indicando alguma coisa lá por dentro do rio, lá, lá pro meio do rio. Então é a questão aqui, ó. Então, se você andar reto aqui no rio, sei lá. As pessoas que tem prática conseguem detectar dentro do rio com variônica. Vai de canoa e consegue detectar. Mas precisa muita prática. Agora vamos ficar aqui para as mesmo. Vamos caçar mais umas coisinhas para Também pedi os amigos aí que se inscrevam no canal aí. Dá uma força. Para que o canal possa crescer. levantando minha antena está virando para trás aqui. Vamos ver o que tem para trás aqui. Eu aqui, vamos um, eu vou dar uma olhada aqui. Vê se tem alguma coisa aqui no chão aqui. Quantos minutos o filme está aí? Tá com quatro, 15. A hora que não uns 8, 19 aí você já não fala aí que nós já... Uhum. Não achou não. Quero estar mais fundo. do lugar eu outro te É fundo, ó. É chumbo, é, meu identificando aí, ó. Vou tomar mais para mais pro fundo, né? Dezoito minutos... É. Vou um cara. Olha, mostra bem perto em de cima dela. Achou a tampinha? Tava Cheio. rasinha. ah, tem um caroço com ela e tudo. Aí ó, aí, ó. a tampinha identificada. <coughs> trabalho de identificar ela aqui. Ela... Às meus amigos, é o seguinte: é Esse tipo de vara aqui, outra coisa é muito fácil transportar ela, você le levanta elas, encolhe, você encolhe as duas, coloca no bolso, não store você, você sair, você fazer pesquisa, você pode levar junto, você vai garimpar, vai, você vai para o lugar que tem diamante, é o seguinte, se você coloca, é, por exemplo, aonde tiver um diamante, ela vai detectar o diamante primeiro. Se não tiver diamante, ela vai detectar um topázio. Se tiver de dureza mais alta naquele local, ela vai identificar. Ela vai, ela vai cruzar do mesmo jeito. Se tiver um diamante, por exemplo, primeiro, ela vai cruzar em cima do diamante. E se for no lugar do diamante, não for diamante, for ouro, ela vai cruzar também. Agora, se você está garimpando, você vai na beira do rio, que nem nós estamos fazendo aqui agora você é, vai, por exemplo, você vai tirar cascai para bater nas peneiras, pega as varinhas, passa a vara em cima do cascaio. porque se, aonde está o diamante no cascaio, ela vai cruzar em cima dele, então você tira o cascaio que você vai peneirar aonde ela cruzou. Você não vai demorar muito para achar o diamante, porque você já sabe que ali tem diamante. Só que você vai direto aonde está o diamante, você não vai ficar fazendo buraco aqui, buraco ali, buraco lá, peneira 10 peneiras no buraco, 10 peneiras no outro. Você vai conseguir que ela cruze em cima do diamante, então você vai furar na montanha ela cruzou. Ela cruzou, você faz um buraco aí de uns 60 centímetros redondo aí de diâmetro e faz um buraco ali, você vai fazer as peneiradas ali. Então você tem mais chance de achar um diamante mais primeiro do que o um outro que não tem nada. Vai caçar meio, vai bater um monte de, de, de caçar e faixão de mão E aonde tem ouro é a mesma coisa. Aonde está a melhor pepita de ouro, ela vai cruzar em cima. Aonde está pequitinha, ela vai cruzar. E a maior, ela cruza mais rápido ainda. Depois que você pegar a prática com ela, você vai notar que quando, ela, quando a, o objeto é grande, vou até fazer uma demonstração. Vou fazer com a mão aqui para ter uma ideia. Quando o objeto é grande, ela cruza rápido. É rapidinho, ela cruza assim rapidinho. Quando o objeto é pequeno, ela vai cruzando de levinho, de levinho, de levinho. Agora quando o objeto é grande, ela, ela já vai rapidinho para o cruzamento. Aí você cruza ela aqui até uns, 10, uns 15 ou 20 centímetros daqui de onde ela cruzou, você desce ela embaixo, ela tá, o objeto tá bem na onde ela cruzou. Você pode furar com uma cavadeira um metro de fundura que você vai tirar o objeto que ela Se você descer ela certinho aqui no chão, se você pôr uma cavadeira, você tirou o vento. Não precisa cavocar muito. Então, é o material que eu vendo aí no Mercado Livre. Pessoal que se interessar, entra em contato, entra no Mercado Livre. E uma boa tarde aos amigos. Não esqueça de se inscrever. Logo aí nós vamos ter uma brincadeira aí. Dá o like aí para meu canal poder ter mais audiência e logo nós vamos ter uma brincadeira aí um, um, umas coisas